9782 4426 Você interage, envia aqui reclamações, flagrantes, denúncias, né? Elogios também, sugestões, por que não? Tá bom? Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, eu começo aqui com reivindicações dos moradores lá do Parque Eldorado, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Reclamações, reivindicações que eles fazem em relação a uma área que está situada lá no bairro. É uma área que deveria ser uma área de lazer, mas, é, segundo os moradores, né, a Prefeitura só colocou lá um, um, né, um concreto, né, um acimentado lá e assim ficou. Isso já faz uns... Cinco anos, eles aguardam um posicionamento, olha, você está vendo que está tudo roçadinho, bonitinho, mas foram os moradores que fizeram essa limpeza lá nessa, né, nessa área de lazer, ó, nesse playground ali que vocês viram. O mato para baixo está assim, desse jeito. E aí dá para ver já, né, ó, a concretagem, é, só que não tem a academia, cadê os aparelhos, né? Isso, cadê os aparelhos? Só colocaram as vésperas das eleições hein, e depois sumiram. Os moradores do Parque Eldorado, essa aí fica na rua é, Ângelo Rigiolo, e eles fazem essa reivindicação, mas é lamentável, né, gente? O espaço, o único espaço, única área de lazer que poderia aí contemplar os moradores, aí eles ficam assim, de mãos atadas, né? De mãos atadas. E quando chove, quando faz, quando fica esse é, mato muito alto, e aí se eles não... Usam, né, desbruçam e se eles não fazem algo, não tem quem faça por eles. Né? Mas nossa reportagem foi lá no local, hein? E fizemos imagens que você tá vendo aí, olha. Imagens essas, ô oh, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, atenção, prefeitura, cadê a, a área de lazer, a academia? Só, te, só tem o um playground lá em cima, né? Só, só o playground para a criançada. Tem que colocar uma areinha ali, ó, uma areia, pra, em torno do, do playground. Né? Senão as crianças podem se machucar. Será que ninguém está vendo isso? Será que só a nossa reportagem é que está conseguindo observar esta situação lá no Parque Eldorado? Mas que coisa, hein, minha gente? Que coisa! Olha, um um empresário, veja só, um empresário, né, ele teve o seu endereço é, monitorado por é, pessoas desconhecidas, veja só, golpistas, gol, golpistas que fazem o cadastro da sua residência é, se passando, por exemplo, até uma loja de carro, tô vendendo um carro. Aí eles, você faz o, a transferência do valor e aí eles falam assim, olha, você pode passar nesse endereço X, nesse endereço Y e nesse endereço X e Y, está localizada a loja tal. Aí, quando o cidadão de bem vai lá, o cidadão já efetou o pagamento. E o cidadão vai até o local para ao estacionamento de, de, de carro. Cadê? Não tem. É o estacionamento fantasma. Só é, é, residências, né? só, só é, foi observado ali, encontrado residências do local. Nós tivemos aqui um caso em Santa Bárbara do Oeste, que está agora sendo investigado pela Polícia é, Civil aqui do município, onde é um empresário de 47 anos é, teve a sua empresa usado, né, o nome da sua empresa, o CNPJ da empresa, usado indevidamente para a venda de carros. E isso tudo aconteceu via internet, via internet. Os golpistas fazem isso que eu falei para vocês, eles usam o endereço da casa da pessoa é, como sendo né, um falso estacionamento de veículos e acabam aplicando aí é, golpes. MC Daniel, hein? E aí? Teve show? No domingo não teve show do MC Daniel? Pode voltar para mim. O, o MC Daniel iria se apresentar numa casa de eventos aqui na região de Campinas. Foi em Sumaré, né? Isso, foi na cidade de Sumaré. Só que daí, ele, segundo informações, é, ele, ele, ele demorou chegar até o local Foram praticamente três horas de atraso E quando era já ao raiar do sol, ao raiar do dia Aí ele não desceu da van, acabou ali né, tendo né, é, algumas situações ali constrangedoras para o público Então esse atraso motivou o cancelamento é, do, do cantor Foi lá no, no Chapéu Brasil em Sumaré né? Olha aí, por conta dessa demora O público que aguardava ele ali é, Pelo show Começou, segundo aqui Lançar é, cadeiras, baldes e garrafas de vidro Dentro do estabelecimento E além disso Um outro grupo que estaria do lado de fora da casa Cercou a van do cantor e passou A lançar garrafas de água E com medo de, de ficar ferido O artista deixou o local. Ele disse assim, é, eu poderia ter sido morto se eu tivesse descido é, é, da onde eu estava. Eu estava dormindo, mas se eu descesse poderia ter acontecido uma tragédia. Eu nem aqui estava para contar a, a minha versão. Então, é, em virtude desse atraso, aí é, era para era se apresentar três horas da madrugada, e só que daí lá para quase é, seis e meia, o cantor não teria é, aparecido. Aí surgiu lá a van. É, olha, uma confusão, hein? Pode voltar aqui, porque vou falar para você que acompanha os shows aí dos seus artistas preferidos, né? Meu, cara, presta atenção, hein? Na gíria aí do, da a juventude, né? É, se você chega num show, presta atenção, você vai lá, você comprou o um ingresso para acompanhar, seja o artista que for. Esse artista não sobe no palco, não aparece. É de se revoltar, não é? O público fica revoltado, vai querer dinheiro de volta, vai querer isso, é, pa E depois já, três e meia, quatro horas, já, cada um já não responde mais por si, já está com umas cajibiras na, na cabeça, não é isso? É, é porque você acha que é, quem entrou lá é três horas, é, um... Acho que as portões abram entre 11 horas da, da noite Para 3, 4 horas da madrugada Acho que não estava tudo normal na situação do equilíbrio né, humano mas, é, mas também não justifica né, a, a, a violência nesse sentido Pelo fato do, do, do cantor não ter se apresentado É claro que o cantor ficou com medo aí, Ficou com medo de represálias pelo fato de se ele descesse poderia ser é, agredido, mas eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá, compraram os seus respectivos ingressos, vão querer o ressarcimento, vão querer o dinheiro de volta. É, e com razão, com razão, porque a pessoa que vai assistir o show, seja ele de qual artista for, né, é, e não foi apresentado, né, cancelou tal, tem de ter o seu é, dinheiro de volta. Mas o cantor chegou três horas atrasado, já vi show atrasar, mas três horas é demais, né? É demais Polícia agora Civil investiga esse caso que aconteceu lá na cidade de Sumaré Vai compartilhando aqui o nosso jornal Compartilhe aqui a edição de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias Nós vamos agora lá para o estúdio da Brasil AM 690 e FM 81,9 Amanhã nós voltamos aqui com mais uma edição do Jornal da TV SBN Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa terça-feira.